Rapaziadinha do mal, estamos chegando, hein? Palmeiras e América, tá frio pra caralho, hein? Vou dar uma cortada aqui pelo shopping Bourbon, dar uma cortada no caminho aqui, né? Então tem que dar uma rolê. Mas hoje é 3 a 0 Palmeiras. Lembrando todo mundo que sábado TV ao vai estar lá em Belo Horizonte também. Vamos cobrir tudo lá também, desde a hora, desde a nossa viagem até chegar lá. Movimentação da torcida, tudo. <risos> Tá gritando moça, tá gritando muito, moça. Já entramos hein? Já adentramos, estamos aqui dentro. Agora vamos lá para arquibancada filmar o melhor do jogo para vocês.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 Gabriel, salgadinho, salgadinho. Tit, toca o salgadinho pra mim. Cê é louco, é o Barcelona, caralho. Tá feliz, né Matos? Tá meio de palestra de novo, cara. Final de primeiro tempo no Allianz Park. Palmeiras América, 0. Final de primeiro tempo, Palmeira jogou.. jogou bem. Parecia o Barcelona, era tá tá tá caixa. Jogou bem pra caramba. A única pessoa que tá me tá me fazendo aí xingar um pouco na arquibancada é o Egídio. Eu não sei se ele vai tirar o Egídio, vamos ver. Mas o Egídio tá, tá mal, hein? uma chance, gente. Roger Guedes vai pro Barcelona, hein? É hoje que o Barcelona leva ele, hein? Os campeões verdes. Um abraço aí pra TV Alviverde. Muito bom canal, pessoal. Vamos compartilhar aí. Compartilhou, partilhou. De braços abertos, vou me Eu amo você, Palmeiras. Senhores de luta. Canta, canta, dá pra saber